Eu vou ler um trecho do livro Carta a D, História de um Amor, de André Gorse. Na primeira noite, nós não dormimos. Um escutava a respiração do outro. Depois um rostino se pôs a cantar e um segundo mais longe a lhe responder. Nós nos falamos muito pouco. Passei aquele dia cavando e de tempos em tempos levantava os olhos para a janela do quarto. Você ficava ali, imóvel, o olhar fixo ao longe. Tenho certeza que você trabalhava para domesticar a morte, para combatê-la sem medo. Estava tão bela e resoluta em seu silêncio que eu nem seria capaz de imaginar que você pudesse renunciar à vida.